sejam bem-vindos em mais um programa da ADEC TV. Eu sou a Carol e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E o nosso quadro de hoje é minha história. É onde a gente compartilha com vocês um pouco da experiência, da história de vida dos nossos irmãos e das experiências que eles tiveram com o Senhor. É um dos quadros que eu fico mais emocionada porque né poder ouvir um pouquinho da história de uma pessoa, o que ela passou, o que ela sentiu, o que ela viveu até chegar até aqui. né E ouvir as experiências que ela teve com Deus, a luta dela, a fé, é muito bom e muito gratificante. Espero que vocês também estejam gostando. E hoje, quem está aqui vai compartilhar um pouquinho com a gente é a Marilene. A Marilene Mendes dos Santos, da Silva. Seja bem-vinda, Marilene. Obrigada. A Marilene tem 40 anos. Ela é membro da Assembleia de Deus, aqui do Templo Central. Ela é casada com o Aguinaldo e é mãe do Guilherme. E o Guilherme tem 11 anos. E nós vamos saber um pouquinho da história da Marilene. E só para adiantar, o Guilherme é... Uma dádiva, um presente, uma bênção, um milagre do Senhor na vida dela. A Deus. Mas até chegar ao Guilherme tem alguma história. E ela vai compartilhar um pouquinho com a gente. Sim. Marilene, é, quero saber primeiro assim, quando começou a sua história, quando você teve aquele, a gente fala de, eu sei que você já veio de um berço cristão católico cristão. Sim. Você disse que teve uma uma conversão, a gente chama de conversão. Sim. Quando você nasceu da água do Espírito, quando você conheceu a palavra. Aí eu quero que você começa daí, com quantos anos foi isso? Foi com 24 anos, né, que eu conheci Jesus, né, que eu levantei as minhas mãos cansada e recebi o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Você foi, aos 24 anos, que você entendeu o que era receber Isso, o Senhor. O que era aceitar Jesus, O que né? era aceitar Jesus. Isso, porque o aceitar Jesus é uma renúncia, né? Muitas pessoas, às vezes, acham que religião salva. E não é religião, não é denominação, não é igreja, não é placa de igreja, né? É só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a Na vida. vida. Né? E, e ninguém, ninguém vai ao, ao Pai, pai a não ser, não ser por Ele. E eu fui por Ele. Ele fala, é. ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso. Verdade. E você foi por Ele. Eu fui por Ele. Fui no momento de dor. Né? Porque foi esse o meio, hoje eu vejo que foi esse o meio que Jesus achou para me resgatar. Marilene, você disse que aos 24 anos você estava passando por um momento difícil, um momento de dor. Isso. Na sua vida Que momento foi esse, o que estava acontecendo? É porque eu, assim, eu já estava casada, mas eu sentia que Eu queria muito ter um filho, sabe? Esse era o objetivo Eu queria muito ser mãe e eu não conseguia né, ser mãe Então aquilo, acho que desencadeou uma tristeza no meu coração, na minha alma E eu parei de acreditar que Deus existia Porque eu falava assim, ah, Deus não não quer me ouvir, ele não quer me dar um filho. E, e aí eu, eu fui só me entristecendo, só entristecendo. Eu sentia fortes dores de cabeça. E, e aí, um determinado dia, no meu trabalho, eu, eu estava ali, já fui trabalhar cansada, com dores de cabeça. E eu cheguei ali e uma voz falava para mim assim, é, você, você, você tem que morrer. Se você morrer, isso tudo vai acabar, esse sofrimento vai passar. Então você já estava num quadro de depressão? Já estava, só que eu não sabia até então. E, e os, os sintomas que você vinha sentindo? Era dores de cabeça. Dores de cabeça. Você é, eu chorava cheguei, muito. Chorava muito. Eu cheguei a fazer tomografia, sabe, na minha cabeça e os médicos não encontravam nada, a não ser uma mancha preta que uma vez deu. Mas o médico não soube diagnosticar o que era. Hoje, né, eu creio que foi tudo um plano de Deus para mim, para a minha salvação. Aí você ouviu uma voz? Aí eu ouvi uma voz falando para mim que era para mim me matar. E ali no meu serviço, onde eu trabalhava no prédio, eu tentei pular do prédio. Mas só que houve duas vozes falando comigo uma falando para mim me matar que eu ia acabar com aquele sofrimento, porque ninguém gostava de mim, eu não ia ser mãe, e o diabo foi falando aquilo para mim. Era uma pressão que era o um diabo, né? Uhum. Antes eu não sabia. Eu achava que eu tava ficando louca. Aí a outra voz falava assim para mim, não, não faça isso. E falava, eu, Jesus te ama. E eu falava assim, ah, mas se ele me ama, por que, que ele está deixando eu sofrer tanto assim? E aí, no exato momento, quando eu fui para a sacada, para mim, tentar um suicídio, porque na minha mente eu achava que se eu fizesse isso, ia acabar o sofrimento, né? E aí, quando eu cheguei na sacada, a minha irmã chegou lá de baixo e me viu. E ela disse para mim, Silena, eu não ia passar aqui. O meu meu a minha o meu destino era outro lugar para me passar mas aí algo me impulsionou para me passar aqui nessa rua e eu só falei para ela assim, eu acho que foi Deus que te trouxe aqui você já estava preparando para pular já estava preparando para pular e eu, eu, eu ficava assim meio que né balançando no meio da sacada para mim pular porque eu achava que aquilo ali ia acabar né eu, eu ia pular e ia acabar o meu sofrimento né? Mas aí então Ela correu comigo levou embora E me levou lá para o serviço dela E tentou arrumar um, um, psico, um psiquiatra para mim Mas no, no momento não tinha como Porque era, era véspera de feriado né? ia ser No dia seguinte ia ser um feriado de a 12 de Nossa Senhora Aparecida né? E aí o médico falou que só ia poder me atender Daí uma semana Ela me levou lá para o serviço dela Chegando lá no serviço dela, a, a patroa dela me mandou, mandou ela me levar num, num, num lugar que ia me, ia me ajudar. E ela me levou. Foi aonde que tudo começou. Piorou? Ela piorou. Piorou a minha situação, porque ela tentou meio que me ajudar. Foi um meio que ela tentou, né, para me ajudar, mas infelizmente, ela não tinha discernimento, ela não tinha conhecimento. Não, ela me levou e aí o, o moço lá, né, não vou revelar quem nem aonde, né? Só sei que foi num centro espírita que ela me levou. Mas o intuito dela era me ajudar, ela queria que eu, porque eu falava para ela, Márcia, eu tô ficando louca, eu tô ouvindo vozes. E e isso eu não sei se isso é normal. E aí chegando lá nesse moço ele fez uma lista de coisas para ela, para me chegar em casa e fazer, né? Para ela fazer para mim. E chegando em casa ela foi para a casa dela para tentar arrumar as coisas que ele tinha pedido, sabe? Sal grosso, rosas e foi uma coisa assim tremenda, sabe? E ele disse para mim. E nesse meio tempo você já tinha um pouco de conhecimento da palavra? Não. Não, não tinha, tinha não tinha nada, nada. E eu achava assim que, eu nunca assim, eu nunca tive certeza que existia esse lado do mal, sabe? Que pessoas poderiam fazer maldade para o outro, sabe? E eu fui vítima na, disso. Na verdade, é porque as pessoas não têm o discernimento que existe realmente o mundo espiritual, ele é real, né? É, ele é. E que o inimigo das nossas almas, o diabo ou o Satanás, seus seguidores, ele é muito real, ele é invisível, mas ele é real. Ele é real. E, e aí, voltando, né, eu cheguei aí eu, eu cheguei em casa e fiz algumas coisas que ele mandou eu fazer. Uhum. Ele falou para mim que era para mim fazer um mingau, sabe? Coisas simples, mas que era para mim tomar, assim, não tomar em número par, tomar número ímpar colheres, sabe, colherada daquele mingau. E ali eu consegui tomar aquele mingau, assim, as colheradas, tomei sete colheradas, né, assim, para fazer o número sete, né, que era o número ímpar. Aí eu tomei aquele mingau, tomei um café Margoso, que ele mandou tomar, e aí eu entrei para dentro da minha casa e ali eu já comecei a ver vultos. Eu começava a ver coisas sobrenaturais, e o meu esposo ficava assim, não tem nada aqui, Lene. eu falava, tem, tem pessoas aqui. Até o meu pai, que ele morreu quando eu tinha seis anos de idade, sabe? Ele aparecia para mim, mas não era ele. Eu, Sim. Né, no, hoje eu sei que não era, não era ele, ele, mas ele vinha. O diabo se fantasiava né, na, na, de, do meu pai para que eu não tivesse medo. E ali o meu pai, né, aquela... aquela Aquele ser parecia perto de mim e me chamava, me chamava, vem minha filha, vem. Aí quando eu ia para, eu falava assim, pai, me tira daqui, me tira daqui porque eu não quero mais viver, eu quero ir para onde o senhor está. Aí só que o interessante é que ele disse assim, o pior é que quando, o lugar que, você, que eu estou, você não pode vir. E eu falei assim, mas por quê? Eu não sei te dizer. E dava aquela risada sinistra, sabe, para mim. E eu falava, meu Deus, o que, que é isso? E aí eu começava a gritar, o meu esposo falava, Lena, não tem nada aqui. Isso tudo durante a noite. Eu, quando chegava a noite, eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo. E durante o dia, o meu esposo saía para trabalhar. Eu me trancava dentro de casa, fazia a minha, a minha, os meus deveres domésticos, mas... Eu não queria que ninguém chamasse lá em cima, porque eu tinha medo, sabe? Eu não queria ver ninguém, eu achava que se eu conversasse com as pessoas, ia, ia me fazer mais Na mal. Na verdade, você estava com um quadro já depressivo mesmo, já né? Já estava. A depressão né? biológica e também Isso. com um quadro de opressão. Isso. Aí a minha irmã conseguiu a consulta para mim, eu consultei com um psiquiatra, né? E ali ele já começou com, com muitos remédios eu cheguei a ter perca de memória que o meu esposo me disse né que eu tive perca de memória depois eu disse para ele que, que eu estava sendo um peso porque aquilo a, eu sentia né que que o inimigo falava para mim assim você, você ainda é um continuou peso. trabalhando nesse mesmo não você já aí tinha eu saído saí, do serviço eu, eu tentei fiquei afastada né por um tempo lá fiquei muito tempo mesmo e e aí quando eu vim na igreja um dia, depois de... depois eu já estava em tratamento com, com o médico... Já tinha passado muito tempo? Já tinha passado umas duas semanas, mais ou menos, que eu estava em tratamento. Aí a minha cunhada falou assim, Ah, Lena, você podia ir numa igreja evangélica, porque elas viam que a, as crises que eu dava... Não era crise só de depressão, elas via que era eu tinha uma opressão. perdido a fé, eu tinha perdido, eu falava assim, Ah, Deus não existe não, Deus não está nem aí para mim, eu estou sofrendo, Ele não está nem aí para mim. E, e aí foi aonde que a minha cunhada veio, né, mandou um, é, chamar um pastor para ir lá na minha casa, aí aquele determinado pastor não pôde ir. Aí, a minha irmã trabalhava para o pastor José Deque Miranda, na época, José e ele foi uma benção, né? Glória a Deus por isso. E, e ele, a minha irmã pediu a ele que fosse na minha casa. Aí ele foi, mas o, o irmão é, o Isaías Inocêncio, os dois foram na minha casa. Isaías presbítero. Aí, quando eles chegaram lá na minha casa, eles começaram a orar e diz depois né, que eu fiquei sabendo que o inimigo manifestou no meu corpo, sabe? E, e eles pediram para me levar, para me trazer aqui no círculo de oração, que aqui Deus ia fazer uma obra na minha vida. E aí, quando chegou, eu, eles foram embora, e eu fiquei na minha casa, e de tarde a minha cunhada chegou lá, mas o meu padrasto, e falou assim, você vai lá na igreja. E eu disse para ela, assim, porque o inimigo falava para mim, você não vai, você não vai era lá. audível, era uma voz audível? Era. Ele falava assim, você não vai, você é minha, você é minha, você não dá ouvido a eles, não. E eu disse assim, meu Deus, eu tô ficando doida. Aí eu contei para minha cunhada, minha cunhada falou assim, Lena, você não tá doida não, Lena. Não, você vai lá na igreja, lá, que Deus vai né? Deus vai fazer uma obra na sua vida. E aí eu, eu vim, vim segurada por eles, sabe? Pelo meu padraço e pela minha cunhada. Você é literalmente segurada, amparada por Isso, eles? Isso, amparada, porque eu já não estava andando mais pelas minhas próprias pernas, sabe? Eu sentia muita fraqueza na minhas não pernas. Não comia? Eu não, não alimentava direito, não dormia direito. Eu tomava remédio para dormir, mesmo tomando remédio para dormir, eu não dormia. Porque a noite era, era mais sofrimento para mim. Quando eu deitava na minha cama com meu esposo, eu sentia algo no meio, na nossa cama, me separando do meu esposo. Eu cheguei a pedir o divórcio para ele. Falei para ele assim que eu estava sendo um peso para ele, que ele não merecia uma esposa né? daquele jeito, não. Eu disse para ele, se você quiser me dar o divórcio, viver a sua vida sozinho, pode viver. Eu deixo. Eu dou o divórcio para você, porque você não merece passar com, comigo com isso, não. E ele disse assim, não, a gente vai vencer isso juntos. É junto que a gente vai vencer. E eu falei assim, então tá. Aí, quando eu cheguei aqui no Círculo de Oração, os pastores que estavam na época, né, que era o pastor Antônio Vidilino o pastor José Gonçalves, a irmã Dorinha... E são muitas pessoas que passaram na minha vida, que deixou marcas, sabe? Que, que oraram por mim. Que oraram a irmã Cecília, saudosa irmã Cecília, Cecília sabe? A irmã Aldezília. Uhum. E, e ali foi um, um processo de libertação. libertação. É, Marilene, nós vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Tá daqui a pouco a gente volta com mais o testemunho da Marilene.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 de volta no quadro A Minha História e nós estamos ouvindo um pouco do testemunho de vida da nossa irmã Marilene. Marilene, você estava, né, antes do intervalo, você estava falando né que você veio para a igreja, uma igreja evangélica, foi aqui no templo foi. central, né através do pastor José Deque, Sim. e quem te trouxe aqui também no dia foi seu padrasto, é, a sua cunhada. Padrasto e minha cunhada você até uma parada, e você falou que a partir daí começou novamente um resgate da sua fé, uma oração, a sua libertação. Sim, porque eles falaram para mim assim, você está oprimida, uhum. você não está simplesmente só com depressão, sim. você pode estar tá, assim, com, né, deprimida, mas tem uma opressão junto. Aí eu disse assim, eu acho que é porque eu perdi a minha fé. Aí eles falaram assim para mim que eu, eu ia, né, ia ser um processo, mas que eu ia encontrar né, com Jesus e Jesus ia me resgatar. E ali no círculo de oração, quando eles começaram a orar para mim, a igreja toda, as irmãs todas orando para mim, ele, o inimigo manifestou novamente né, no meu corpo e falou que ia me matar. Né, que o intuito dele era me matar, que ele queria me destruir, porque ele não queria que eu vivesse. E, só que aí depois, quando eu voltei ao normal, eles me, né, me fizeram a pergunta né, para me aceitar Jesus na minha vida. E ali eu levantei as minhas mãos né, e falei com Jesus, falei, Jesus, segura nas minhas mãos. Não me deixa mais sozinha não, Jesus, me ajuda a confiar no Senhor, a ter esperança novamente, porque eu estou uma mulher sem esperança. E ali foi um processo, foi um longo processo. E você falou que isso foi em 2005? Isso foi em 2005. E eu e fiz tratamento por três anos ainda. Com, três anos? Três anos, com psiquiatra, e você, psicólogo. E vocês, você tentou suicídio só essa vez? Maria? Não. Eu no, tenho, durante o processo ainda teve outras... Eu ainda tive, na minha casa. Na minha casa eu tentei. e Tentei três vezes ah. a, com a faca. Com a faca. Isso. Você chegou a se cortar? Não, não cheguei porque parece assim, Deus tinha, né? Parece não, Deus tinha um plano na minha vida, então assim, ele nunca deixou. Eu, eu me ferir, sabe? Assim, quando o inimigo manifestava, aí o meu esposo chamava duas irmãs lá da minha rua, né? Que é a irmã Neném e a irmã Noranei. Uhum. Elas iam lá em casa e começavam a orar e expulsar. E aí eu me lembro que quando eu voltava a normal, meus braços estavam tudo assim, ferido tudo roxo, por quê? Por causa de, de hematomas, porque disse que eu tentava me morder, eu, eu, eu dava abraçadas nela, né assim, nas irmãs, para não... Para mim, eu não queria que elas me segurassem, eu queria... Eu, eu, eu, eu, o inimigo estava tentando me matar mesmo. Né? E ali, um determinado dia, foi o dia né, que... Eu guardo na minha memória, que foi em 2008, isso foi em 2008 já, depois de três anos de tratamento. O... Nesses três anos, tendo altos e baixos? Altos e baixos, né? Assim, a, a minha autoestima, eu né, foi lá embaixo, né? Assim, mesmo tomando remédio, mesmo, assim, eu acho que eu ainda não estava liberta totalmente, eu ainda não estava convertida direito, sabe? É, é porque... A, né, a baixa estima já é um quadro, já é. tá ligado a um quadro depressivo. Tá, está ligado. E realmente quando a nossa autoestima ela. cai. A cai ou praticamente ela nem existe mais, é muito complicado. É muito. É. Eu me achava feia, eu falava que. eu não gostava do meu corpo, não, não gostava de nada de mim, sabe? E eu falava com o meu esposo, o que, que você achou em mim? O que, que você viu em mim? Por que, que você casou comigo? Eu ficava fazendo esse tipo de pergunta para ele, sabe? E ele falava para mim, Se você é uma pessoa maravilhosa, Lena. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu falei assim, eu não, eu não sou. Eu não sou essa pessoa. Mas é porque é quando a gente está nesse quadro, e muita gente ainda não tem um quadro de depressão, esquece, né? Que a gente é obra-prima do pai, né? Verdade. Todos nós somos obras-primas do Senhor. Verdade. Então, a gente, a nossa autoestima tem que ser elevada, né? É. E realmente, eu, eu entendo, assim, né? A gente já vi pessoas em quadro de depressão muito perto, familiares, e é realmente muito triste. É muito é. triste, né? Conhecidos que perderam a vida mesmo devido a um quadro de depressão. Verdade. E fora a depressão tinha a opressão. opressão. E o seu marido, ele manteve firme nesses. Três é. anos, três, quase quatro anos. Isso, e ele, e assim, e, e aí o pior de, todo, de tudo foi quando eu tive muitas falsas profecias na minha vida, sabe? Que, assim, algumas irmãs chegavam e falavam, assim, que eu estava grávida e ali eu chegava em casa e falava com meu esposo e meu esposo falava, Lena, você não está grávida e eu falava, não, eu estou. Aí eu pedia dinheiro ele para fazer ultrassom, chegava lá, nada. Fazia exames, nada. E tudo coisa da minha mente, coisas que. que os, os falsos profetas, infelizmente. Porque, na verdade, né, Marilene, depois que a gente tem o um discernimento, a gente sabe que a maior profecia está aqui, né? É, com certeza. Está na palavra. Com certeza. Mas o inimigo sabia o meu ponto sabia fraco. Sabia o seu ponto fraco, ele sabia que era que eu não queria poder ser gerar. Isso, ele, ele sabia que eu queria ser mãe. E irmão. você já tinha, nesse período todo, você já tinha feito alguns exames para saber se você, o seu corpo não podia gerar, ou se era seu fiz. marido? E era, você não podia? Eu fiz, meu esposo fez também, porque, né, devido a, já tinha uns três anos, a gente estava tentando e nada, né? Aí o meu esposo falou, não, vamos fazer os exames. Aí a gente fez e, e pela medicina, os médicos disseram assim que não tinha nada de errado para conosco. Ele só falou assim, que você está ansioso demais, então se você ficar ansiosa, você, né, isso tudo atrapalha. Aí um determinado dia que alguém falou para mim assim, que eu estava grávida, isso é uma falsa profecia falou que eu estava grávida e que era uma menina e que a minha menina estava sendo gerada nas trompas. Hum. E eu corri, corri para casa e falei com meu esposo e falei para ele, eu quero dinheiro amanhã para me fazer ultrassom, porque eu preciso ver como é que eu estou. E eu fiquei assim, sabe, obstinada com aquilo. E quando eu cheguei no consultório do médico, a minha cunhada foi comigo, quando nós chegamos lá, foi até o, o, aquele médico, doutor Giovanni, que é até pastor, né? Ele foi usado por Deus. Ele disse pra mim, ele começou a fazer ultrassom em mim e falou para mim assim, mas eu não tô vendo nenhum bebê aqui. Aí eu, na maior inocência, sabe? Virei para ele e falei assim, olha nas trompas, doutor. Aí quando eu falei assim, ele parou de fazer o exame. Ele falou, como é que é? Eu falei assim, olha, é, é porque meu, meu neném deve estar nas trompas. Aí ele falou assim, quem disse para a senhora isso? Eu falei, se alguém falou isso para mim. Eu recebi uma profecia e a pessoa falou para mim que, a minha menina, que é uma menina. E Ele falou assim, não, você não está grávida. Aí ele começou a fazer o exame de novo, mostrou para mim todo o meu corpo ali, né, nas trompas e disse para mim assim, não há bebê aqui. Ele falou, olha, o negócio da senhora que a senhora está obcecada por isso, e a única coisa que ele disse para mim, assim, que eu guardei, ele disse para mim, assim, que Deus não trabalha na ansiedade. A senhora precisa descansar no Senhor, que no momento certo, a senhora vai ser mãe, se for da vontade de Deus, porque aparentemente a senhora não tem nada. Mas se o Criador não quiser que a senhora gera, a senhora não vai gerar. E eu fui embora para casa decepcionada, mas aí eu cheguei em casa e comecei a orar e falei com Deus, por que, Senhor? Porque eu já, eu, eu já me batizei, eu já aceitei o Senhor na minha vida. E por que disso tudo? Por quê? E, e ali quando eu comecei a orar de madrugada, eu, eu, eu quis voltar para trás, sabe? Até minha mãe tinha falado para mim assim, por que, que você não volta para a igreja, para a religião católica? E eu falei para ela assim, ah, não sei mãe, não sei. E quando eu fui orar, eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, fala comigo acalma o meu coração, tira isso de mim. E ali o Senhor me mostrou que se eu voltasse para trás, Ele me mostrou eu num leito, sabe? Ele me mostrou em cima de uma cama que eu ia vegetar, eu não ia viver. E eu falei assim, não, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero vida. E o Senhor disse na palavra do Senhor que o Senhor dá vida e vida com abundância. Eu quero essa abundância na minha vida, eu quero experimentar isso. E ali... Eu, eu, eu falei assim para o Senhor, e graças a Deus o Senhor me ouviu. Quando foi. Aí, igual eu te falei, no ano de 2008, quando eu estava na minha casa, picando uma verdura ali para fazer o almoço, aquela voz falou para mim assim: Você precisa morrer de novo. De novo. Depois eu já tá, né na igreja e uhum. tudo. E aquelas coisas, todas, aquelas falsas profecias, juntou tudo. E eu falei assim: ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que é melhor eu morrer mesmo, porque eu morrendo vai acabar tudo isso. Ali, aí a voz, a outra voz que hoje eu sei que é o doce Espírito Santo, ele disse para mim, corre lá na irmã Nora, porque a, essa irmã, eu achava nela um porto seguro para mim, sabe? Quando uhum. eu cheguei lá na casa dela. Eu chegava lá e ela começava a orar comigo, cantava louvores comigo né? Uhum. e eu lia a palavra. E nesse dia, ela fez diferente, sabe? Ela virou para mim e falou assim, Lena, você precisa converter minha filha. Você está tanto tempo já na igreja e você não está convertida. E eu falei assim, o que é isso, convertida? Ela falou, não, você não precisa ter medo do diabo, não olha, eu não estou mandando você embora da minha casa não, mas você vai para a sua casa agora, está quase na hora do seu esposo vir para almoçar, Deus te deu um esposo maravilhoso, e o diabo quer destruir o seu casamento, você não deixa isso acontecer, não minha filha, vai para a sua casa, faz o seu almoço, espera o seu esposo, que, e, e, e quando o diabo vier te atormentar, porque ele vai vir, ele vai, porque ele tentou com Jesus várias vezes, com você não vai ser diferente. Aí você vai chegar perto dele, vai, você pode olhar cara a cara nele, mesmo que você não esteja vendo ele assim fisicamente, mas você vai ver ele espiritualmente. Você vai falar para ele, vai, vai usar a autoridade que Deus te deu. Vai falar para ele que você não tem mais medo dele. E ali ela me instruiu, eu fui embora para casa. E dito e feito, quando eu cheguei lá, que eu peguei a faca de novo para cortar uns legumes que eu estava picando, ele veio de novo... Ele né, falou para mim assim, não ouve aquela mulher, não. Porque a mulher não sabe de nada, não. Me ouve. Aí ele falou para mim, se assim, pega a faca, e eu aqui com a faca na minha mão, ele falou assim, pega a faca e vai com ela aqui, ó, no seu peito aqui, que vai ser uma só, de uma vez por todas. E ali eu segurei a faca da, da primeira vez, eu larguei a faca, joguei a faca lá e corri, fui para casa dessa mulher. Mas aí, na segunda vez, eu segurei a faca com toda a firmeza, com toda a autoridade que Deus me deu, e falei para ele, aquele versículo que está na palavra: Submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de, de vós. Vá. Quando eu falei assim, falei esse assim, diabo: Eu não aceito Satanás você mais na minha vida. O meu corpo é morada e templo do Espírito Santo. Você vai sair da minha mente agora, você não vai mais entrar na minha mente, porque eu não vou te dar lugar. Eu vou dar lugar para o Senhor Jesus, porque Ele foi lá na cruz e morreu, e pelas pisaduras dEle eu fui sarada. Eu fui, eu fui tratando com o diabo na palavra, como Jesus venceu Ele na palavra, eu venci Ele na palavra. Quando eu terminei de falar tudo aquilo, ele foi um combate, eu ali falando para ele firmemente E falei, eu vou olhar só para Jesus que é autor e consumador da minha fé A partir de hoje você não tem mais lugar nessa casa, no meu corpo, mais nada Você posicionou Me posicionei, era isso que Deus quis que eu fizesse sabe? Quando eu terminei de falar tudo isso, ele nunca mais voltou na minha mente E você melhorou Melhorei Aí, quando foi no ano seguinte, em 2009, eu, dois, no início de 2009, eu recebi uma profecia aqui dentro da igreja, sabe? E eu pedi para o Senhor, assim, que me desse discernimento, que eu não queria mais ser enganada por falsos profetas. Eu falei assim, Senhor, me usa, me dá sabedoria, discernimento do Senhor, para que eu não venha ser enganada mais, para que ninguém me engane mais. E ali, um determinado dia, num culto né, de, de, de terça-feira, a esposa do, do, do pastor José Duarte, a irmã Alípia, Deus usou aquela mulher para falar para mim assim, irmã, Deus tem duas bênçãos para te dar, mas Ele quer uma renúncia sua. Eu disse para ela assim, mas o quê? O que, que, que Jesus quer que eu renuncie? Que, que, o que Ele quiser eu tiro. Aí ela falou para mim se assim, olha, o Senhor quer que você tire os esmaltes. Porque, assim, não, não sou contra ninguém usar, tá irmãs? Eu não estou aqui, isso foi A uma A gente experiência. sabe que o, o Senhor, né com cada um, Ele, ele trata ele de uma forma. Verdade. Aí ela disse assim... Olha, eu tinha feito a minha mão, tinha, feito, tinha passado uma base clarinha, que eu nunca gostei de coisa assim, de escura, não. E no meu pé eu tinha passado um rosinha bem clarinho. Aí ela falou para mim assim, Deus quer que você tire isso aqui, ó, isso aqui da sua mão. Se você tirar, ele vai te dar duas bênçãos, não só uma, mas duas. Aquela que você pediu, eu não sei o quê, mas na hora certa o Espírito Santo vai te mostrar. Aí eu falei assim, tudo bem, eu vou tirar. Aí eu senti na hora que era de Deus, sabe? Porque foi diferente das outras vezes. Aí eu cheguei em casa, tirei aquilo ali. Esse é o discernimento espírita. espírito. Isso. Eu cheguei em casa, tirei aquela base, aquele esmalte. E quando foi naquele mesmo ano, né? Isso foi em né? 2009. Foi no mesmo ano. Eu fui no doutor Zé Geraldo, né? Que era o meu psiquiatra. Não tem problema eu falar o nome, não. Uhum. Porque, né? O seu médico problema. foi o médico que ele me ajudou, né? Que te tratou. Me tratou muito bem, graças é, a Deus. Porque tinha opressão, mas também tinha doença, tinha. né? E a gente também tem que procurar Isso. o profissional Verdade. para tratar a doença. É. Ele, aí ele, né? Eu, eu consultando ali com ele, aí ele, ele simplesmente, todas as vezes quando eu ia lá, eu falava com o senhor assim: Senhor. Faça com que ele veja que eu estou bem e tira um pouco do meu remédio Porque ele tirava aos poucos, sabe? Não podia tirar tudo de uma vez, né? Ele falava assim que ele ia diminuindo De um, ele passava para meio, depois um quarto E foi tirando Foi tirando Aí, Aí, um determinado dia, ele falou assim Ele, né? Eu já tinha recebido essa profecia, né? Porque no início do ano, em janeiro de 2009 eu tinha falado para o Senhor, na virada do ano, eu tinha falado com Jesus que no ano de 2009 eu queria que fosse um ano diferente na minha vida. E eu falei para ele assim, Senhor, se o Senhor quiser e puder me abençoar com um filho, eu gostaria de ser mãe, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Eu Mas já segurei... o seu pedido foi assim, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, porque a gente tem que saber como pedir, né? Eu falei, se o Senhor quiser... Poder o Senhor pode, mas se o Senhor quiser me abençoar com essa benção, eu vou ser muito grata ao Senhor, mas se o Senhor não, se o senhor não quiser me dar esse filho, tira esse desejo do meu coração, porque eu já não aguento mais, sabe? E, e em 2009 ele te abençoou? Aí, em 2009 Guilherme. ele me abençoou, quando, né, nesse mesmo ano de 2009, ele, eu cheguei lá no, no consultório, eu saí de casa e falei assim, meu Deus, abençoa que ele veja que eu esteja bem e tira mais um pouco do meu remédio, mas para minha surpresa, porque foi uma surpresa, ele tirou tudo de uma vez, ele disse para mim, se eu estou vendo que a senhora está bem, então assim a gente vai fazer o seguinte, a senhora não precisa tomar remédio nenhum mais não, a senhora está liberta de remédio. Amém. Então, se assim, eu espero nunca mais ver a senhora aqui nesse consultório aqui. Eu virei para ele e falei, em nome de em Jesus. Jesus, eu não vou voltar aqui mais, doutor. Aí eu só falei para ele assim, mas o senhor falou que não podia tirar tudo de uma vez? Ele falou, não, mas eu estou vendo que a senhora está bem. E ali eu glorifiquei o nome do Senhor ali dentro daquele consultório e vim embora para casa. Foi em 2009, exatamente em qual mês que você soube depois que o seu médico tirou todos os remédios? Foi um. É, foi em março. Foi uma das bênçãos? Foi. Eu imagino que seja, foi, né? Estou deduzindo. Foi, no, né No mês de março, no início de março, dia 8 de março, ele tirou, ele tirou meus medicamentos. Quando foi em maio daquele mesmo ano, eu já estava grávida de dois meses. Então você engravidou de Deus. em março mesmo? P -p possível, né? Eu acho que sim, porque... Foi, dois, foi né, dois meses depois, praticamente, você já eu, já, né, eu comecei a sentir os sintomas, e aí eu fui lá nele, né, porque a minha cunhada falou assim, não, você só pode estar grávida, e eu não queria acreditar, porque eu já tinha vivido aquelas coisas tudo lá atrás, e eu falei assim, não, eu não, não quero acreditar que eu estou grávida, Agora não. eu quero a prova. Né? Aí eu fui nele, ele falou para mim, não, a senhora vai fazer um, um exame para mim, para ver se a senhora está grávida, porque eu falei para ele assim, meu esposo acha que é por causa da falta do, do remédio, que às vezes o meu organismo está assim... Não está é, bem. Tá, não, não tá, tá bem, re... né? Ele falou, falou assim, não, mas se a senhora tivesse tido algum problema, só teria tido antes, logo no início, quando eu tirei, já tem dois meses que a senhora está. Aí você fez o exame? Aí eu fiz o exame, para a glória de Deus, eu estava grávida. E hoje o Guilherme tem? 11 anos. 11 anos. E é uma benção É uma benção na minha vida. E vocês estão na presença do Senhor? Eu não estou falando de religião, estou falando realmente de servindo Senhor. ao Senhor. Lógico que na né, igreja, né? Isso. meu hum. esposo passou pelas águas, né? Dia 8 de dezembro de 2019. Glória a Deus. Né, ele passou pelas águas e hoje está aqui, servindo o Senhor comigo. Né? Juntos. E eu e a minha casa serviremos Sim. ao Senhor. Eu disse para o Senhor, né? Sempre eu falava, Senhor... Eu vim primeiro, mas o meu esposo vai vir comigo também. Mas disso tudo que você né, nos contou, da sua história toda, né, é, realmente a gente é muito bom poder compartilhar um testemunho, porque é. serve para edificar a fé das outras pessoas e ver que tem jeito, tem solução. Tem. E que Deus, quando Ele, a gente se posiciona, Ele entra. Ele entra. É... O que eu vejo é que Deus, quando Ele entra para fazer a obra, Ele não faz ela pela metade, Ele não, não faz 99%, faz por Ele faz por completo. É, e Ele completou. Ele né? não completou a obra completou na sua vida. Completou na minha vida, Ele completou. Lógico que a gente, claro que a gente ainda passa por tribulações, Passo. por problemas, porque está na palavra, né? no mundo tereis aflições, mas tem, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus fala, né? eu Isso. venci o mundo. Mas eu vejo que ele fez a obra por completo. Fez. Glória, e vejo Jesus. a sua gratidão perante o Senhor. Eu sou muito grata a ele. E Mas é o que grata nós... demais. Eu, eu sempre falo no ciclo de oração, quando tem né, as festividades do ciclo de oração, que eu amo Jesus. Porque o que ele fez na minha vida... Só você sabe. Não né? tem preço. Não tem preço. Não tem preço o que ele fez na minha vida, sabe? E no fundo, só você realmente sabe. Só eu sei, porque essa foi a minha experiência com ele, né? Cada um tem uma experiência. Cada um tem né? uma. E essa foi a minha experiência. Tem um no, no mundo diz assim, que, tem um ditado aí que eles falam, ah, não vem por amor, vem pela dor. Não existe isso, sabe? Deus tem o um momento certo para tudo. tudo. E se a gente souber esperar a hora certa, é. que a vontade dele é boa... Ela é perfeita, perfeita e, agradável. e agradável. Marilene, te agradeço. Aí, Não, a gente chora eu aqui, me esse quadro porque é assim mesmo. porque Eu amo falar te de Te agradeço. Jesus. A sua família é linda. Que Deus Amém. continue abençoando vocês cada vez mais e fortalecendo a sua fé do seu esposo e do Guilherme, seu filho, né? Amém. Que cada dia ele possa renovar a sua fé e a é de todos nós. Amém. Espero que vocês, né, tenham sentido um pouquinho do que foi, né, a história de vida da Marilene, da Lena é. e que vocês possam compartilhar também com outras pessoas, porque tem jeito, para tudo tem jeito, pra né, tudo tem. e que a nossa maior profecia revelada é Jesus Quase e é ele que precisa entrar, fazer morada, né, ele está à Sim. porta, ele bate e se a gente deixar ele entra e ele senta à mesa Sim. e ele... Ceia com a gente. Com certeza. E ele faz tudo novo, tudo de novo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo. Até a próxima edição do ADEC TV.